Hoje é dia de você ter asinhas nos seus sapatos Eu estou falando daquele estilista famoso, Jeremy Scott, que criou aqueles adidas, wings, maravilhosos Hey Monsters! Tudo bem com vocês? Eu sou o Tab Seja, e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Hoje eu trouxe pra vocês um tutorial que eu já estou planejando há algum tempo, mas... Não tinha saído ainda porque sabe como é a vida, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um estilista de moda super famoso chamado Jeremy Scott. E ele costuma fazer é, vários modelos diferentes pra Adidas. Pra quem não conhece, dá uma pesquisadinha aí nos modelos que eles têm. E eu e o Rua somos apaixonados pelos modelos específicos que têm asinhas. Só que assim, eles têm quantidade limitada e eles são muito caros. Então a gente não conseguiu comprar porque a gente é pobre mesmo. Por isso, decidi inventar uma maneira de ter um tênis... Igual aquele Mas antes, se inscreve no canal e clica naquele sininho maroto Pra você, monstrinho do outro lado, receber todas as minhas notificações E é lógico, monstrinho que é monstrinho Logo deixa o like no começo do vídeo Se você é do outro lado quer aprender a fazer um tênis como esse Com asinhas, igualzinho do Jeremy Scott Confere o vídeo Você vai precisar de EVA branco Corino branco Cola de contato Caneta permanente preta tesoura furador e um lápis ou uma caneta eu desenhei as asas do modelo adidas que eu gostava mais mas você pode desenhar que você preferir este molde ele vai servir de base para você poder desenhar a sua asa certinho e igual dos dois lados Depois, com a tesoura, eu recorto o formato da asa para tirar o excesso de EVA que a gente não vai usar. Agora, no lado oposto do couro, eu vou colocar a minha asa e vou desenhar o formato dela em cima para marcar certinho onde eu vou colocar cola. Agora, no lugar onde eu desenhei, eu começo a adicionar a cola de contato. A cola de contato é tóxica, então crianças peçam para os seus pais colarem pra vocês, certo? Não se esqueçam de espalhar a cola direitinho sem deixar nenhum caroço, porque senão fica marcado a nossa asa. Eu passo cola também do lado oposto do desenho que eu fiz no EVA. A cola de contato ela só vai funcionar se os dois lados que a gente for colar tiverem com cola, porque elas precisam grudar uma na outra para não soltar nunca mais. Depois é só adicionar certinho os moldes onde você passou a cola e passar bem a mão para que fique bem fixo. Depois de seco, é só recortar bem detalhadinho todo o desenho que a gente fez da asa. E as duas vão ficar assim. Com a caneta preta permanente, eu tô usando uma Magic Color, eu vou desenhar agora todo o contorno da minha asa. Depois que eu terminei todo o contorno, eu passei um pouco de lápis atrás do desenho do molde que eu fiz e coloquei por cima do couro. E agora eu tô passando o lápis por cima pra ficar marcado certinho os desenhos das penas. E agora, também usando a caneta permanente preta, eu vou fazendo os desenhos das penas, uma por uma. Depois que você terminou de desenhar, coloque a asa certinha onde vai ficar o seu cadarço e com o lápis vá fazendo desenhos das marcas onde você vai ter que furar. Agora, usando o furador, fure todas as marcas que você desenhou anteriormente. Agora é só você cadarçar as suas asas no seu tênis e sair por aí. Só cuidado pra não sair voando, hein? se Você quer aprender a fazer, deixa aqui embaixo Que eu posso criar um tutorial pra você É isso aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado Eu amo muito vocês meus monstrinhos Até a próxima e falou